E aí, pessoal, ordp0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, a Ubisoft, o canal da Ubisoft, o canal mundial, né, do YouTube, acaba de soltar o um novo trailer do Tom Clancy Shadow Break, mano, que aparentemente será um novo jogo aí para smartphones e tablets, mano. Olha só, um Tom Clancy, mano, a série Tom Clancy é sempre show de bola, Tá? Eu já assisti um pedacinho do trailer, aí pausei e falei, não, vou assistir aqui gravando o vídeo. Então assim, galera, eu vou estar tá assistindo o trailer completo aí com vocês. E no final vou dar uma impressão do que será esse jogo aí e tal. Minhas opiniões, né? Então vamos dar um play aqui. Ubisoft... Caraca, que animação é essa, niggas? Olha o olho do maluco. A barba. Deixa eu aumentar um pouco aqui o volume. Eu vi um refém ali. E... E os terroristas, né? Decision é Um projétil de sniper, Caraca, nigas, O oh, recolho cê é louco. A Ubisoft soft demais nos trailers, mano. Shadow break. Tom Clancy mano Smartphones e tablets Caraca galera Caraca, caraca, caraca, caraca E o que eu tenho a dizer Sobre esse trailer aí De revelação Cara, eu acho que Deixa eu dar um, um play aqui De fundo, continuar Porém baixar um pouco mais aqui Enquanto eu falo Eu acho que vai ser um jogo no estilo Sniper Mas você viu que tem o refém e tem os, os terroristas, então é bem parecido com o Raybon né? Então, acredito que você vai ser um sniper e vai ter que fazer certas missões ali, que é resgatar o refém, etc. E, mano, não tenho mais detalhes sobre esse jogo. Como vocês viram, é um trailer de revelação, ou seja, saiu agora, não tem muito o que falar... Mas, mano, se você curtiu esse jogo, você já comenta aí qual vai ser, mano. Dá o seu palpite sobre esse jogo e também lasca o gostei aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra receber, mano, todas as informações e notificações ativando o sininho, tá ligado? Não, mas é isso, galera. Tamo junto. Eu fui...